Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção da prova de matemática financeira do concurso do Banrisul. É isso aí. Você que fez esse concurso, né, várias questões de matemática financeira, questões de matemática, mais uma vez, está né, provado aí a importância das exatas nos concursos. Então você não pode negligenciar esses assuntos, porque cada vez mais cara, vem caindo aí nas provas, tá? Banrisul, Banco do Brasil, né? Essa correção também interessa muito para a galera que vai fazer Banco do Brasil, né? É a mesma banca. Então, nessa provinha aqui do Banrisul, você já tem uma noção de como virar, né? De como vai ser a prova do Banco do Brasil. Então, eu sou o professor Marcão, uma boa noite e caneta e papel na mão, Sorrisão no rosto e pra cima deles, sem querer querer corococó pra cima do Banrisul. E a galera que tá fazendo o Banco do Brasil também é muito bem-vinda aí a essa correção. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Primeira coisa que o aluno tem que fazer na questão é interpretar. Primeira coisa que nós ensinamos no nosso curso é isso, interpretar. Primeiro você interpreta...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 no valor de R$ reais para prazos de até dois meses, considerando-se sempre meses com 30 dias. Primeira opção, taxa de juros de 4% ao mês, no regime de juros compostos. Segunda opção, taxa de juros de 4,2% ao mês, no regime de juros simples. Se o cliente, tomar essa quantia emprestada e pagar 15 dias após, escolhendo a opção mais econômica, dentro das duas, economizará. Então vamos lá, analisando aqui a questão, sem trocar muita ideia, é uma questão de juros simples e juros compostos. Né? Então tem os dois regimes aí na mesma questão. Ficou muito claro aí, ele te deu duas opções. Né? Opção 1, um, juros compostos, e opção 2, juros simples. E ele está querendo saber o quê nessa questão? Escolhendo aqui a mais econômica, ó aqui ele vai pagar menos, né? a mais econômica, quanto esse cara iria economizar? Então, a gente já teve aqui uma leitura reta né da questão. A gente já sabe o assunto, juros simples e juros compostos, e a gente já sabe ali o que o problema está pedindo. Então, a gente já tem aqui metade da questão. Né? Com essa análise, a gente já tem metade da questão. Por isso que o nome é método dos 50. Né? Interpretou, resolve. Interpretou, resolve. Agora, o próximo passo é resolver. Aí, entra em cena a segunda técnica do método. Interpretou, resolve. Ó. É a técnica R. Estudar, revisar e exercitar então de tantos nossos alunos do curso do Banrisul né, estudarem, revisarem ali a matéria, ele já sabe o que tem que fazer. então para resolver essa questão o aluno teria que usar as fórmulas. cara financeira tirando aí alguns casos não adianta você tem que decorar as fórmulas. então vamos lá primeiro opção aqui a primeira opção é juros compostos, não é isso? Aqui, a primeira opção é juros compostos. Aí, qual é a formulazinha dos juros compostos? Ó, vou colocar aqui, a primeira opção: ó, juros compostos. Qual é a formulazinha? Montante é igual ao capital vezes o um fator elevado ao tempo. Então, para fazer o cálculo, seria montante é igual a 70 mil. Vezes o fator, qual é o fator para a taxa de 4%? 1.04. Então, seria 1.04 elevado ao tempo. Então, 15 dias, né? cuidado, ó. 15 dias é 15 30 avos do mês, que é a mesma coisa que a metade, né? 1 um meio. Então, cuidado, ó. 15 dias... É a mesma coisa que a metade. Ó. 15 30 aves no mês é a metade. Metade é a mesma coisa que 1 um meio. Então, desenvolvendo ali aquela potência, teríamos aqui o seguinte, ó, 70 mil, zero trauma, vezes a raiz quadrada de 1.04. Só que um ponto, né, a raiz quadrada de 1.04, ele já me deu esse valor, é 1.0198. Fazendo aí essa continha, tem que estar tá em dia com a matemática básica. O problema da financeira é a matemática básica. Por isso que todo curso de área bancária, nós colocamos um curso de matemática básica. Para o aluno treinar essas continhas. Então, fazendo aqui essa continha, isso aqui vai dar 71,386. Então, esse seria o valor pago... Nos juros compostos. Agora vamos para a segunda opção. A segunda opção já é o juros simples. Qual é a fórmula dos juros simples? CIT sobre 100. Aí você vai substituir ali. ó. É a formuleta, é a aplicação. Ó. 70 mil vezes a taxa. Qual é o valor da taxa agora? 4.2 vezes o tempo, qual é o valor do tempo? Meio, 15 dias, é a metade do mês, ó. meio, dividido por 100. Ah, Marcão, por que você converteu, né você converteu ali o tempo? Por que, que você passou para mês? Porque taxa e tempo devem estar na mesma unidade. tá legal Para você aplicar a fórmula, taxa e tempo devem estar sempre na mesma unidade legal? então vamos lá começando aqui o corta corta vou cortar aqui ó dois zerinhos do 100 com dois zerinhos do 70 mil e dá para melhorar mais alguma coisa? dá eu vou cortar aqui um zerinho do 70 mil mais um zerinho com essa vírgula tá? Uma casa elimina sempre um zero. Pense sempre dessa fórmula. Dessa forma. A vírgula está ali para te ajudar. Tá? Então, uma casa decimal equivale a um zero. Então, você vai anular. Duas casas decimais, dois zeros e assim sucessivamente. Então, ali no talento, olha que lindo. Vou organizar aqui a bagunça. Olha como melhorou. A parada. Ó, fazendo aqui a simplificação agora, ó, pow, pow, vai dar 70 vezes 21. 70 vezes 21 vai dar 70 vezes 21 vai dar 1000 470, só que o montante é o capital mais os juros, então 70 mil, mais 1.470, deixa eu sair daqui, né? Isso aí vai dar 71, 470. Então, aonde ele economizou mais? Nos juros compostos, tá? Né? E ele economizou quanto? Aí você tem que diminuir. 71,470 menos 71,386. Fazendo aqui a quantia de padaria, isso aqui vai dar 84. Legal? Gabarito, letra C. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, de boa. A questão não é difícil. A questão é trabalhosa. Né? A questão é trabalhosa. Se você não tem ali as ferramentas, né, você não vai errar. Você não vai acertar, né? Perdão. Se você não tem as ferramentas, você não vai acertar. Você não sabe as fórmulas. Você não sabe a matemática básica, aí fica realmente difícil. Então, às vezes, né, na matemática financeira, o aluno tem que entender isso. Ele tem que dar um passo atrás para poder seguir. Porque, às vezes, o problema não está nem ali na fórmula. O cara até gravou a fórmula, só que ele não sabe fazer as contas. Tá? Então, o problema, às vezes, está na matemática básica, por incrível que pareça. É papo sincerão aqui com vocês. Mas, vamos lá. Engole o choro e simbora. ó. Questão aí, 27, ó. Para cima deles, ó. Sublinhar para interpretar, ó. Método 250 neles, ó. Vamos lá. Devido a uma queda nas vendas de uma loja em um determinado mês, o setor de pagamentos de uma empresa vai precisar quitar duas duplicatas vencidas em uma mesma data, sendo uma no valor de face de 30 mil, com atraso de 10 dias, e outra no valor de face de 15 mil com um atraso de 20 dias. Nesse caso, para pagamentos com até 30 dias após o vencimento, são cobrados juros simples a taxa de 4,5% ao mês, mais uma multa de 2% sobre o valor de face. Considerando o mês com 30 dias, o valor total pago em reais pelas duas duplicatas. Então, analisando aqui a questão, é uma questão de juros simples. É uma questãozinha, de juros simples e ele está querendo saber o valor total pago por essas duas duplicatas. Né? Ele quer saber o valor total pago. Então, primeira etapa, ok. Eu já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Não é isso. Qual é o próximo passo? Resolver. Técnica R. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, você já sabe. Para resolver uma questão de juros simples, eu tenho que usar a fórmula simples assim. Eu tenho que usar a fórmula. Aí é repetição: ó. qual é a fórmula do juros simples? Cite sobre 100. Aí vamos lá: primeira duplicata, ó, duplicata de 1: primeira duplicata, vamos lá: quanto ele pagaria? Né? Primeira coisa é os juros. Juros você já sabe: ó, é Cite sobre 100. Então, juros 1 um, vai ser o capital, qual é o valor de face? 30 mil vezes né, a taxa, qual é a taxa? 4,5 vezes o tempo, né? qual é o tempo aqui? 10 dias, é isso? 10 dias, só que 10 dias é o quê? É 10 trinta avos no mês tem que converter taxa e tempo tem que estar na mesma unidade então 10 trinta avos do mês ó, é 10 dividido por 30 que é a mesma coisa que um terço então 10 dias é a mesma coisa que um terço do mês ó. isso tudo dividido por quanto por 100 aí é a mesma jogada ó. ó como se repete ó Vou cortar aqui os zeros, ó. Pou, pou, pou, pou. Dá para cortar mais um zerinho? Dá, ó. Pou, pou. Olha lá. A vírgula né, anula o zero. Então, matemática básica. Agora, organizando aqui a bagunça, olha como ficou mais bonito. Vai ficar 30 vezes 45 vezes 1 terço. Vou passar o facão ali, ó. Pou, pou. 45 dividido por 3 vai dar 15. 30 vezes 15 vai dar 450. Só que ele paga uma multa ainda, né? Ó, multa. A multa seria de 2% do valor de face. 2%. De 30 mil. Corta dois zeros, pam pam, e multiplica ali o que sobrou. Então 2 vezes 300 vai dar 600 Então, qual seria o valor pago pela primeira duplicata? Né? Ó, valor pago. Ó, P1. Valor pago pela primeira duplicata. Seria 30 mil mais 450 mais 600. Então P1 seria igual 31.050. Esse seria o valor pago, né, pela primeira. Só que aí eu tenho que fazer a mesma coisa mesma parada para a segunda. Ó, D2. Ó. Então, vai ficar juros é igual a CIT sobre 100. Aí vai ficar 15 mil. Vezes a taxa, que é a mesma. Vezes o tempo. 20 dias é a mesma coisa que 20 e 30 avos do mês. Que é a mesma coisa que 2 terços. Isso tudo dividido por quanto? Por 100. Aí, o mesmo processo. Ó. Pou, pou, pou. Pou, pou, pou, pou. Olha lá. Organizando aqui a bagunça. Organizando aqui a bagunça. Eu tenho aqui os juros: dois. Vai ser 15 vezes 45 vezes dois terços. Marcão, não acredita. Pode acreditar. Ó. Pam, pam. Vai dar 45 por 3, vai dar 15. Aí multiplicando aqui a galera, ó, 15 vezes 15 vai dar 225. Vezes 2, vai dar 450. Então aqui os juros foram de 450. Multa. 2%. De 15 mil, 2% de 15 mil, vou cortar aqui, ó, pou, pou e vou multiplicar o que sobrou. Tem muito zero ali. <risos> é o inimigo, agina. 15 mil, corta dois zeros, né? Regra geral: corta dois zeros e multiplica o que sobrou. Então, 2 vezes 150 vai dar 300. Aí acabou, né? Deixa eu até sair daqui que vai cortar ali. P2, quanto ele pagou pela segunda? Vai ser 15 mil. 15 mil. Mais 450. Mais 300. Isso aí vai dar 15 mil. 750. Então, esse é o valor que ele pagou pela segunda. Agora, para saber o total, é só somar, né? Quanto ele pagou no total? 31,050 mais 15.750. Esse somatório aí vai dar 46.800. Vou até conferir aqui para ver se está certinho. 31,050 mais 15.750. 46,800. Então, olhando ali, gabarito, letra E. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então. Mais uma aí para conta, nada de anormal, está dentro aí do edital, dentro da financeira. Vamos lá, passamos para a próxima questão. Vamos lá, sublinhar para interpretar método dos 50 neles. Vamos lá, um investidor planeja ter um montante superior a 600 mil. E para isso, aplicou uma única quantia de R$ 200 mil em janeiro de 2023 a uma taxa fixa de 12% ao ano com o regime de juros compostos. Legal, regime de juros compostos. Conforme a orientação do consultor financeiro indicado pelo gerente do banco. Supondo que ele não faça mais nenhum aporte nesse investimento, o número mínimo de anos para ser atingida a meta por meio exclusivamente desse investimento é igual a... Então, vamos lá. Aqui é uma questão de juros compostos, legal? Onde nessa questãozinha aqui, ele está querendo saber o tempo, né? está pedindo aqui agora, nessa questão de juros compostos, ele está pedindo o tempo. Qual é o tempo necessário para ele atingir aquele valor? Então, primeira etapa, ok. Interpretou, resolve. Interpretou, resolve. Então, técnica R. É, qual é a forma correta de se resolver isso daí? Pô, tem que usar a fórmula. <risos> então, aqui, cara, eu não vou ficar romantizando, eu não vou ficar te iludindo. Tem que decorar. Papo reto, tem que decorar. Qual é a fórmula dos juros compostos que nós ensinamos? Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Aí vamos lá. Superior a 600 mil. Então eu vou considerar 600, né? para eu ter uma referência para mais ou para menos. Então eu vou considerar 600. Quanto tempo daria para ele ter exatamente 600? Então ficaria ali 600 mil. É 600K, vou abreviar, é igual a 200.000, 200K, vezes o fator, qual é o fator da taxa de 12%? Né? Isso aí é o básico, é 1.12. Então, vai ficar 1.12 elevado ao tempo. Tudo lindo. Aí, o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou jogar esse carinha para o outro lado. Ó, e a magia vai acontecer. Ó. Vai ficar 600K. Dividido por 200k é igual a 1,12t. Cara, no nosso curso a gente. Cara, eu não sei quantas questões a gente fez nesse formato. É, tem vários exemplos lá no nosso curso. Então você não podia errar essa questão. Ó, é muito batido. Ó. Vou cortar aqui. Ó. Pou, pou. Vai ficar 600 dividido por 200. Vai ficar 3 é igual a 1.12 elevado a T. Então, quando a gente chega nessa situação que não tem como ali igualar as bases, quando trava a questão, é a hora de você jogar log, né? Então, você vai colocar aqui o log em ambos os lados. Então, sempre que chegar aí nesse momento, né? Financeira, tá? Você está resolvendo lá um probleminha de financeira. Você já olhou a informação que ele te deu, ó. Você chega nessa situação onde a questão trava, que não tem mais para onde ir, é a hora de você tacar o log. Legal? Não tem log, taca log. Porque o log vai te salvar. Ó. Vai ficar aqui, ó, log de 3 vai ser igual a T vezes log de 1,12. Regrinha do peteleco, né? Esse carinha aqui ele vai descer multiplicando. Aí, tudo lindo. T... Ó, t vai ser igual a log de 3 dividido por log de 1.12 deixa até eu voltar aqui para o meu cantinho né? eu gosto de ver <risos> e aí é só você substituir ó. log de 3, ele já te deu ó. é 0.477 e log de 1.2 é 0.049. Fazendo aqui essa continha, né, ficaríamos com T igual a 477 dividido por 49. Isso aí vai dar 9.7, Paraná, Paraná, Paraná. Então, 9 anos e alguma coisa. Né, para ele chegar aos 600 mil Então para ele atingir 600 mil Ele tem que deixar o dinheiro lá 9 anos e alguma coisinha Então para passar de 600 mil Ele teria que ficar quanto tempo? No mínimo 10 anos Ou seja, mais de 9,7 Em outras palavras, no mínimo 10 anos Então gabarito aqui seria a letra B então, para ele passar daquele valor, ele tem que deixar o dinheiro ali no mínimo né, 10 anos. Legal? Beleza? Então, mais uma para a conta. E vamos que vamos. Vou até molhar aqui a palavra. Próxima questão na tela. Vamos lá. E você já sabe, né? Como começa o pagode, né? Sublinhar para interpretar. Ó. Método, 2,50 neles, ó. Um equipamento no valor de 3 milhões 680 mil será financiado em quatro parcelas. A taxa de juros de 10% ao ano no regime de juros compostos. A primeira parcela foi no valor de 1 milhão. Será paga no ato da compra. A segunda e a terceira, iguais entre si, pagas 1 um e 2 anos após a compra, respectivamente. A última parcela, no valor de 1.331, será paga 3 anos após a compra, considerando-se os fluxos de pagamentos apresentados e a equivalência financeira no regime de juros compostos, o valor em reais das parcelas intermediárias será de aproximadamente. Então, analisando aqui, é uma questão de equivalência financeira no regime de juros compostos. Né? Estamos diante de uma questão de equivalência financeira no regime de juros compostos. E o que, que ele está pedindo na questão? Ele quer saber o valor das parcelas intermediárias. Simples assim, ele quer saber o valor das parcelas intermediárias. Legal. Interpretou, interpretou, resolve. Interpretou, resolve. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho a fonte. Para você enxergar melhor. interpretou deixa eu mudar aqui logo de todas Ó. deixa eu mudar aqui logo de todas para ficar melhor né para enxergar nem eu tô enxergando aqui pô <risos> então, tem jeito pra tudo, cara. Só não tem jeito para tudo cara não tem jeito para morte né então, rapidinho aqui eu ajeito e a gente sapeca lá a questão. Pronto. Vamos lá. Melhorou aqui agora. Então, simbora. Simbora para cima deles, ó. Olha aí a questão 29, né? Já interpretamos. Agora tem que resolver, para resolver a técnica R. Então, qual é a malandragem aqui na equivalência financeira? É você lembrar o do seguinte, ó. é você tem que lembrar do seguinte, ó. somatório dos pagamentos tem que ser igual ao valor total da dívida. Só que essa equação aqui, essa igualdade, melhor dizendo, ela só é válida numa mesma data. Então, o princípio básico da equivalência de capitais, somatório dos pagamentos, tem que ser igual ao valor total da dívida. Só que essa igualdade só é válida numa mesma data. Então, tem que escolher uma data. Para você aplicar aquilo ali, você tem que escolher uma data. E qual é o bizu que eu passo para os meus alunos? Escolhe... Né, Sempre a última data O cara escolher sempre a última data Porque é mais fácil O cara Dividir ou multiplicar Multiplicar Então na hora que você for atualizar os valores Você vai estar tá sempre capitalizando Você vai estar tá sempre multiplicando Então se liga Para melhor elucidar aqui a questão Eu vou criar aqui a linha do tempo Que aí você vai entender melhor o que eu estou falando Está aqui, ó. Você tem uma dívida. Né? Tem aqui uma dívida. De 368. 368, mole. É o inimigo agindo. Deixa eu melhorar aqui. Você tem uma dívida de 3, 3 milhões 680.0. Mil. Melhorou agora. Aí, o que, que o problema está passando para gente? Que no ato da compra, ele deu uma entrada de 1 um milhão. Então, aqui na data 0, esse cara deu um milhão. Aí, na data 1 um, e na data 2, ele fez dois pagamentos intermediários. Que a gente não sabe, que eu vou chamar de P. E na data 3, ele quitou. Ele pagou lá mil reais. Então, essa é a linha do tempo. Essa é a linha do tempo desse financiamento. Legal? Agora a gente tem que equacionar isso. Né? Somatório dos pagamentos tem que ser igual ao valor da dívida. Só que isso numa mesma data. Então vamos lá, primeira coisa que eu vou fazer aqui ó, Se ele deu uma entrada, eu tenho que abater Então hoje a dívida desse cara seria De 2 milhões 680 mil Por quê? Ele deu um milhão de entrada Então isso aqui ó, não existe mais Então vamos lá O que, que eu vou fazer agora? Eu vou escolher a data, minha data focal Escolhi a data 3 então eu tenho que atualizar Eu tenho que atualizar esses valores Então o primeiro valor que eu vou atualizar É o valor total da dívida Então 6.680.000 A ideia é a seguinte 2.680.000 né, É o valor da dívida Hoje Aí você tem que pensar o seguinte Quanto eu pagaria Daqui A 3 anos né? qual seria o valor dessa dívida aqui a 3 anos? Aí eu tenho que corrigir. Aí eu tenho que pegar 2.680 e multiplicar por 1,1 ao cubo. Por quê? Eu estou atualizando esse dinheiro três períodos. É como se eu jogasse essa dívida lá para frente. Então, fazendo aqui essa continha, né? isso daí vai dar 3.567.080. Tenho que fazer a mesma coisa com os pagamentos. Ó, esse pagamento aqui, ele vale P na data 1. Só que eu não estou na data 1, eu estou onde? Na data 3. Então, eu tenho que capitalizar esse pagamento dois períodos. Então, eu vou pegar o P, vou multiplicar por 1,1 ao quadrado. Isso daí vai dar 1,21P. Segundo pagamento intermediário. Também fui no valor de P. Só que P é na data 2. E eu não estou na data 2, eu estou na data 3. Então, eu tenho que atualizar esse pagamento. Então, vai ser P vezes 1,1, que vai dar 1,1P. E 1, 331 eu não preciso fazer nada. Eu não tenho que atualizar ele, porque ele já está na data 3. Esse pagamento aqui Ele já está na data que eu quero Agora que está todo mundo na mesma data Eu vou usar ali a igualdade ó, Somatório dos pagamentos Tem que ser igual ao valor da dívida Então é hang. Reng Vai ser 1,21p Mais 1,1p Mais 1.331.000 isso tem que ser igual a 3 milhões 3 milhões 500 e 67 mil e 80 1,21 mais 1,1 vai dar 2,31 isso é igual jogando para outro lado vai diminuir vai dar 3 milhões 567080 menos 1 milhão 331 mil. Isso aí vai dar 223.000, vai dar 2 milhões. É muito número, né? 200 e Dividindo ali um pelo outro. Isso aí vai dar 968 mil. Que olhando ali, né, é aproximadamente 970. Então, gabarito, letra C. Então, para mim, essa questão aí foi a mais chatinha da prova, né, porque o aluno teria que fazer essas contas no braço. Legal? Beleza? Agora, o cara tendo uma visãozinha Thundercat Roll além do alcance, ele poderia voltar, né? Ele poderia voltar, né? Com essa parcela aqui, ó, para a data zero, que seria também no valor de 1 um milhão, né? Se eu descapitalizasse ela, né? Jogasse ela lá para o início, ela seria de um milhão. Então, eu teria que abater daquela dívida ali, na verdade, 2 milhões. Aí eu ganharia ali um tempinho. Poderia também pensar dessa forma, né? Tive uma visão agora. Mas, enfim. De qualquer forma, <risos> teria que fazer a conta, né? Teria que fazer a conta. Beleza? Então, tá aí mais uma questão. Vamos lá. Passamos para a próxima questão: O cachimbo cai. Para cima deles. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Ó. Método. 2,50 neles. Ó. Um empresário pegou um empréstimo de 500 mil reais. De 500 mil reais. A uma taxa de juros de 5% ao mês no sistema de juros compostos. Após seis meses, sem pagar absolutamente nada do empréstimo, resolveu renegociar a dívida com o banco, que lhe concedeu um desconto de 10% sobre o saldo devedor, financiando 90% restante em 24 parcelas mensais e iguais, com a primeira se ser paga um mês após a renegociação, a taxa de juros de 3% ao mês. O valor da prestação mensal em milhares de reais que o empresário devedor vai pagar nessa negociação é aproximadamente... Então, quando ele fala em prestações mensais e iguais, ele está falando, em outras palavras, de tabela price. Ele está falando aqui de tabela price. Prestações mensais e iguais. Então, ele está falando aqui da tabela price. E para resolver uma questão de tabela price, onde ele quer saber o valor da prestação, <risos> tem que decorar a fórmula. Tem que decorar a fórmula Então qual é a fórmula? Valor da dívida, valor do empréstimo Saldo devedor É igual A prestação Vezes o ANI Marcão, o que é o ANI? É o fator Do valor anual O N Representa o prazo E o I representa o tempo Então a primeira coisa Que eu tenho que encontrar aqui o valor da dívida que ele vai renegociar Ó, eu vou criar aqui a linha do tempo eu gosto sempre de criar a linha do tempo para você entender a parada, né? para você entender o que está acontecendo na questão Ó, ele tem uma dívida de 500k 500 mil beleza? aí se passaram aqui deixa eu me ajeitar aqui se passaram aqui seis meses se passar aqui seis meses ele não pagou nada e aí? ele vai continuar te cobrando 500 mil? não, ele vai te cobrar juros então eu tenho que atualizar essa dívida aqui, como é que eu atualizo a dívida? multiplicando pelo fator a taxa é de 5% qual é o fator da taxa? de 5% 1.05 então seria 500 mil Vezes 1.05 elevado a sexta. O mundo é feio. Só que 1.05 elevado a sexta, ele já me deu. É 1.34. Fazendo ali a quantia de padaria, isso aí vai dar 670 mil. Então, essa dívida já saltou para 670k. Aí, aqui, o cara resolveu pagar. Né? Aí foi renegociar a dívida né? E ganhou ali 10% de desconto Então se ele ganhou 10% de desconto Ele pagou 90% Então qual seria o valor do empréstimo? Quanto ele deveria pagar? 90% De 670 mil pou, pou Multiplicando ali né? O que sobrou isso daí vai dar, fazendo aqui a minha continha, vai dar 600, né? 603 mil. É, deixa eu até fazer aqui a conta de novo. 6.700 vezes 90. 603, certinho. 603 000. Então, isso aqui ó, é o que interessa para a gente. Isso aqui é o que interessa para a gente. Aí eu tenho que desenvolver ali a fórmula. Né? Eu tenho que achar ali o ANI. ANI. O que, que significa o N e o que, que significa o I? O N é o número de prestações. Então seria o fator de 24 prestações com a taxa né, de, de 3%. Mas antes disso eu preciso da fórmula. Né? Qual é a fórmula do ANI? vou colocá-la aqui em cima, é 1 mais i elevado a n, menos 1, sobre, sobre 1 mais i elevado a n, vezes i, tá? Essa é a fórmula do ANI. Então, agora sim, eu posso montar o fator. Então, seria o fator de 24 prestações para uma taxa de 3%. Aí, Colocando ali na fórmula, ficaria 1,03 elevado a 24 menos 1 sobre 1,03 elevado a 24 vezes 0,03, 0 que é o valor da taxa. Esse valor ele já deu aqui na tabela. Você não precisa fazer essa conta. Então, isso daqui vale 2.03. Fazendo aqui essa continha, fazendo aqui esse cálculo aqui, né? Deixa eu ajeitar aqui. Eu tenho toque. <risos> o nome desse traço aqui é cantoneira, Tá? Galera que é curiosa, cantoneira. Então desenvolvendo aqui ficaríamos com 1.03 dividido por 2.03 vezes 0.03. Aí deixa eu sair daqui porque agora eu vou aplicar a fórmula. É valor do empréstimo 603 mil é igual à prestação. Vezes o ANI, que é 1.03, 2,03, vezes 0.03. Qual é a jogada aqui? Eu vou passar esse cara para o outro lado multiplicando. Então, fazendo aquela continha ali, teríamos 367. 367 não, né? Perdão. 300 Trinta e seis mil setecentos e vinte e dois ponto sete é igual a P vezes um ponto zero três, dividindo ali um pelo outro, teríamos trinta e cinco mil seiscentos e cinquenta e três ponto dez. Que olhando ali. É aproximadamente 35,6K. Então, gabarito, letra A. Então, família, mais uma vez, a dificuldade está onde? Nas contas. Tem que dominar a matemática básica. Vai acontecer isso na prova do Banco do Brasil. Tá? Não perde tempo. Vai acontecer isso. Então... Vamos lá, questão 31, sublinhar para interpretar, ó, método 250 neles. Ó. Um banco contrata uma empresa de manutenção para um serviço de sistema de ar-condicionado. O valor do serviço ficou em 100 mil reais e poderá ser pago à vista com um desconto de 20%, ou a prazo, em duas parcelas, sendo uma de R$ 50 mil de entrada e a outra de R$ 54 mil um mês após. A taxa mensal de juros cobrada pela prestadora de serviço ao banco, comparando-se o valor à vista de R$ 80 mil com o parcelado em duas vezes, nas condições apresentadas, é igual. Então, analisando aqui, é uma questão de juros simples. Ô Marcão, como assim? Ele não falou nada na questão, mas vamos lá. IPC, importante para caramba. Para o período igual a 1, um, para o período igual a 1, um, o juros simples é igual aos juros compostos. o juros simples é igual aos juros compostos. Então, nesse caso aqui, como é um mês, eu posso usar aqui os juros simples. Né? Ah, Marcão, eu poderia usar os juros compostos? Poderia, mas na minha opinião, o juros simples é mais fácil né, de ser utilizado. Legal? E nessa questão, ele está querendo saber o valor da taxa. Beleza. Falou em juros simples, você já sabe. Tem que saber a fórmula. Tem que saber a fórmula. Vamos lá, família. Criando aqui a famosa linha do tempo. Agora eu vou usar direto a linha do tempo para você entender. A vista ele tem 20% de desconto. Então, ele pagaria aqui 80 mil. A né? vista, ele pagaria 80k. Mas aí eu vou comparar. Né? Eu vou comparar aqui a jogada. Eu vou comparar com o parcelado. O parcelado seria uma entrada de 50. Né? Uma entrada de 50. E um mês após um pagamento de 54. A ideia é essa. A gente vai comparar isso daqui. Né? Um mês após um pagamento de 54. Então vamos lá. Se a mercadoria custa 80 e você paga 50 você estaria devendo quanto né, para a loja? 30. Então, a pergunta é como esses 30 viraram 54? Né? Quanto esse cara descobriu de juros né, nessa negociação aí? A pergunta é essa. Então, vamos lá. Juros é CIT sobre 100. Então, olhando aqui, ó, de 30 Passou para 54. Quanto ele te cobrou de juros? 24. Então, 24 mil é igual ao capital, que é 30, vezes a taxa, que eu não sei, vezes o tempo, que é 1. Isso tudo sobre quanto? Sobre 100. Vou passar o facão aqui no zero. Ó. Pou, pou. O que, que vai acontecer? 24 é igual a 30 k vezes i. 24 não, né? 240, né? Um zerinho faz toda a diferença na financeira. 240k é igual a 3k vezes i. Vou cortar o k e vai ser igual a 240 Dividido por 3. Isso aí vai dar 80. Então, olhando ali as opções, gabarito, letra D. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Legal? Questãozinha também, muito batida, né? Da Cisgranri. E passamos aí para a próxima questão. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 2.50 neles. Um casal acaba de ter um filho e resolve iniciar uma poupança programada para a criança. Para isso, pretende realizar 120 depósitos de R$ 500 reais em cada mês durante 10 anos, começando em janeiro de 23 e terminando em dezembro de 32. Assim, essa poupança funciona como se o casal tivesse pago pelo sistema Price um bem em 120 prestações mensais e iguais, considerando o investimento, renda a taxa de 1% ao mês sobre o saldo acumulado, ou seja, o dinheiro cresce com o regime de juros compostos se o casal agir conforme o planejado, o valor total em reais que terá em dezembro de 2023 imediatamente após efetuar o último depósito será de aproximadamente. Então, ficou claro, né? Tabela Price de novo. Só que ele quer saber o valor total acumulado. Em outras palavras, ele quer saber o montante. Então, o aluno teria que saber aqui qual é a fórmula para calcular o montante na tabela Price. É a formulazinha de rendas certas, né? Montante é igual capital vezes o SNI. O que é o SNI? É o fator do valor futuro. Então, o SNI, que eu teria que encontrar aqui, seria calculado por essa fórmula aqui. Ó. 1 mais i elevado a n menos 1 sobre i. Beleza? 1 mais i elevado a n Menos 1 um sobre i. O capital aqui né, é o valor do depósito. Né? É o valor da parcela. Vou botar aqui, né? Dos depósitos que ele fez. Aí vamos lá, família. SNI. Então o que, que eu tenho que descobrir aqui? Eu tenho que descobrir o fator futuro de 120 prestações para uma taxa de 1%. Aí, jogando ali na fórmula, seria 1,01% elevado a 120 menos 1 dividido por 1%, que é 0,01. Esse valor aqui ele já me deu, é 3,3. Fazendo aqui a continha de padaria, ficaríamos com 2,3 dividido por 0,01. Aí eu vou jogar na fórmula. Montante é igual a prestação, que é o depósito, né, 1.500 vezes 2.3 sobre 0,01. 0,01. 2,3 dividido por 0,01 vai dar 230. 1.500 1.500 vezes 230 vai dar 345K. 345 mil. Olhando ali as opções, gabarito letra D. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Opa, deu um bugzinho aqui na parada. Estou voltando. Deixa eu alinhar aqui as coisas. Voltei, voltei. <risos> Deu um bug aqui na parada. Então, mais uma de price. E vamos que vamos, cara. Overdose de financeiro. Ó. Vamos lá. Próxima questão na tela. Sublinhar para interpretar. Ó. Método 250 neles. Ó. Um diretor financeiro de uma agência de veículos... Fez um empréstimo de R$ 300 mil, reais em janeiro de 22 junto a um banco que cobrava uma taxa de 4% ao mês, no sistema de juros compostos. Após exatos dois meses da data do primeiro empréstimo, março de 22 o diretor pegou mais R$ 200 mil, com a mesma taxa de juros, em maio. Exatamente dois meses depois do último empréstimo, me quedou as duas dívidas zerando o saldo devedor. O valor pago pela agência em milhares foi de aproximadamente. Então, aqui é uma questão de juros compostos. É uma questãozinha de juros compostos. Então, ele pede para a gente calcular o montante da dívida. Né? Qual o valor total pago por essa dívida e para a gente encontrar esse valor total pago a gente vai usar a fórmula do montante simples assim a fórmula do montante né? para calcular o montante é juros simples fazendo aqui a linha do tempo o que ele está falando aqui é o seguinte ó. o cara pegou aqui ó, em janeiro mês 1 um, 300 mil Tá legal? 300 mil. Dois meses depois, ou seja, no mês 3, na data 3, esse cara pegou 200 mil, 200k. E em maio de 2022, ou seja, na data 5, no mês 5, ele quitou a dívida. Né? Ele quitou a dívida e ele quer saber exatamente esse valor. É, qual é o valor que ele pagou ali para quitar essa dívida? Aí eu tenho que atualizar. Ó. 300 mil é na data 1. Só que ele deixou para pagar na data 5. E aí? Eu tenho que atualizar esse valor né, no tempo. Então, como é que eu faço para atualizar? É só multiplicar pelo fator. Então, vai ser 300 mil vezes o fator, qual é o fator da taxa de 4%? 1,04 elevado ao tempo. Então, da data 1 para a data 5, é, eu tenho que atualizar aí 4 períodos. Então, vai ser 1,04 elevado a 4. Só que 1,04 elevado a 4, ele já me deu. É 1,1698. Fazendo ali a continha, sem abrir o berreiro, vai dar 35,0940. 350.940. Aí eu vou fazer a mesma coisa com os 200k, com os 200 mil. 200 mil é na data 3. Só que ele deixou para pagar na data 5. Então, 200 mil já vale mais. Né? É o dinheiro. O dinheiro. Ele aumenta ou diminui no tempo. Né? Como eu estou indo para frente, ele vai aumentar. Então, eu tenho que atualizar essa dívida. O mundo é feio. Ó, 200 mil vezes o fator 1,04 elevado a quanto? Elevado a 2, porque eu estou atualizando ali dois períodos. Isso aqui vai dar 1,0816. Fazendo aqui a continha, que você já sabe fazer, 216, 320. Então, o total vai ser dado por esse somatório aqui. Então, somando esses carinhas, sem fazer cara feia, isso aí vai dar. Quatro meia sete, quatro meia sete, quatro não, né? Cinco, cinco meia sete, já estou colando as placas, cinco meia sete, 260, que é aproximadamente 567 K. Letra C. Então, questãozinha também essa aqui muito tranquila. Claro, tem que saber fazer as contas, né? Tem que dominar as contas. Vamos lá, 34. Acabando, hein? Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Para fugir do risco da pandemia, uma família comprou um terreno por meio de um financiamento realizada em 120 parcelas mensais no sistema SAC, com a taxa de juros de 0,8% ao mês. Primeira prestação paga um mês após a assinatura. Do valor do terreno, a família optou por financiar R$ 240 mil. Reais. Assim, considerando-se as premissas fornecidas, o saldo devedor da família, imediatamente após a 12ª, prestação né após as 12 primeiras prestações pagas será de aproximadamente então chegou a hora da tabela saque né chegou a hora da tabela saque é um probleminha sobre saque para resolver eu tenho que usar as fórmulas né? do sistema saque só que na verdade aqui é mais um raciocínio mesmo né? não tem é uma fórmula bem intuitiva. Né? A primeira coisa que você tem que fazer aqui no saque é achar a amortização. Por quê? No sistema saque, as amortizações são constantes. Então, como a gente calcula a amortização? É, Para a gente achar esse saldo devedor, eu preciso da amortização. Porque saldo devedor é saldo devedor atual, é saldo devedor anterior, menos a amortização. Tá? Então, saldo atual é o saldo anterior menos a amortização. Então, eu vou achar aqui o valor da amortização. Achando o valor da amortização, eu consigo matar. Então, vamos lá. 240 mil, né? A amortização é saldo devedor, dividido pelo número de parcelas. Então, vai ser 240 mil dividido por 120. Então, A seria igual a 2 mil. Então, saldo devedor atual. Saldo devedor atual após o pagamento das 12 primeiras parcelas seria 240 mil menos, né? Aí eu tenho que calcular aqui 12 amortizações. Porque não são as 12 primeiras parcelas? Então, seria isso daqui 12 vezes. Então, se eu pegar aqui 2 mil e multiplicar por 12, vai dar quanto? 24 mil. Então, para atualizar o saldo, é só fazer essa diferença aqui. 240 mil. 240 mil, vamos lá. Menos... 24 mil vai dar 216 mil, então esse seria o saldo. É só lembrando aqui que eu multipliquei por 12 é porque ele amortizou aqui 12 vezes, né? a ah, Marcão, da onde saiu esse 24 mil daqui? Então, olhando ali, essa aí também foi mais fácil, né? Para mim, letra B, o cara fazia de cabeça, o cara que estudou, né? faria aí de cabeça Passamos aí para a última questão Chegamos Sublinhar Para interpretar Método 250 Um cliente aplicou né, Em um tipo de investimento No início de 21 E no final de 22 Resgatou todo o montante Pagando 15% de imposto de renda Sobre os juros proporcionados Pelo investimento Antes da aplicação do IR. No primeiro ano de investimento, a taxa de juros foi positiva, no segundo, negativa. Conforme se mostra na tabela. Considerando as taxas apresentadas e as variações acumulada anterior. Assim, a taxa de juros líquida é proporcionada pelo investimento, comparando o valor investido com o valor resgatado após o desconto do IR foi. Então, é uma questão de juros compostos. Para resolver essa questão de juros compostos, eu vou usar aqui a ideia do fator. A ideia do fator de correção. Então, está aqui, ó, 100 mil. É, ele investiu aqui ó, 100 mil. Vamos lá. Aí, quanto ele ganhou nesse investimento? Ó? Temos aqui uma taxa positiva. E temos aqui uma taxa negativa. Então, qual seria o fator para essa taxa de 20%? Seria de 1,02. Qual seria o fator para essa taxa de menos 5%? Seria 0,95. Então, na hora que eu corrigir aqui, ó, vai ser 100 mil vezes 1,2 vezes 0,95. Isso aí vai dar... 114 mil. Então, qual foi o juros proporcionado? Juros proporcionado foi de 14 mil. Se eu tenho juros proporcionado, eu tenho, obviamente, o imposto de renda. O imposto de renda é 15% desses 14 mil. Como é que eu faço essa quantia aqui, ó? pou e multiplica. 15 vezes 140 vai dar 2,100. Vai dar 2,100. Então, isso aqui é que vai descontar. Então, o ganho dele foi 114 menos 2,100. Isso daí vai dar 111 e 900. 111 e 900. Deixa eu até eu fazer aqui a continha de novo. Para não ter erro, 114 menos 200, 111 e 900. Agora sim que eu tenho o um ganho real dele e o valor que ele investiu, agora tem como eu descobrir o fator então, o montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Então, vai ser 11, né? 111, 900 é igual a 100 vezes o fator elevado a 1, né? Porque foi um ano. Então, dividindo ali um pelo outro, teríamos 1,119. Um 119. Esse é o fator. A taxa é sempre o fator menos um. Então a taxa seria 0,119 que é a mesma coisa que 11,9%. Então, olhando ali, gabarito, letra A. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, não acredito que acabou a correção. É isso aí. Finalizamos aqui, né? Com muito carinho a correção dessa prova, né, do Banrisul. Com certeza você que está fazendo o Banco do Brasil, essa prova é importante para você ter o um norte. Tá? Mas se você ainda está perdido, cara, não sabe, né, nem o básico do que eu falei aqui, tem salvação. Né? Matricule-se agora mesmo no nosso curso do Banco do Brasil. Beleza? Entre em contato aí com a nossa galera através das redes sociais, deixa um recadinho aqui. Na descrição do vídeo tem o nosso número do WhatsApp, então ainda há tempo, ainda dá tempo de você correr atrás desse prejuízo. Mas você né, que quer o Banrisul, Marcão, não quero o Banco do Brasil, quero o Banrisul. Então, cara, já comece aí se preparando para o próximo concurso. Não espere o edital sair, não cometa o mesmo erro. Então, se você quer estudar num curso sério, onde você vai sair do zero ao gabarito, em poucas semanas, está aí o nosso curso do Banrisul. Tá legal? Olha o que nós oferecemos. Você vai levar um curso de matemática básica, para você não errar essas contas, um curso de raciocínio lógico Banrisul, de matemática, matemática financeira, suporte tirar dúvida do aluno e mais dois bônus, né? Um CTP, Cisgrã Rio, e mais seis meses de acesso. É isso mesmo, você vai levar mais seis meses de acesso. Aí é matemática básica, continha de padaria. Somando aqui, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje você vai levar tudo isso por apenas 12 de 30, 72 ou 2,97 à vista. Legal? Entre em contato com a gente, é 021-9702-99443. Marcão, quero o Banco do Brasil. Então, liga e vai lá, entre em contato, que a gente vai te dar o caminho. E lembre-se, lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.